navegar entre pastas, este vídeo Oria, tem a ver com este assunto, bem para não perdermos muito tempo, eu he de vir aqui no na minha pasta de file explorer, Oria, se você não tiver esta pasta, é só vir em windows, botão de windows e descer até no windows Chango. system, mais um pouco e está aqui você pode clicar nele e clicar no e vir clicar no pin from taskbar aqui está anpin from taskbar é porque eu já tenho o arquivo aqui taskbar então, quando você conseguir adicionar clica nele Mas a ver são muitos arquivos, muitas pastas, eu não sei onde por onde eu devo começar. na verdade, não se preocupe, existe um ponto mais alto entre diretório ou entre pastas. Então, basta entrar no File Explorer, vendo This PC, chegando no This PC, é aqui, é o alto de tudo, a montanha russa é aqui. Se você quer entrar em arquivos que você acabou de baixar, está aqui. Para voltar, está aqui. Se você colocar um flash no seu computador, vai, a partição do flash vai aparecer por aqui. Eu tenho esses, todas as pastas, é porque o meu computador está ligado a uma rede. Se o seu computador não estiver ligado ao marete não vai aparecer essas pastas eu tenho estou ligado ao marete bom eu vou tentar criar umas pastas aqui eu vou entrar no documento está a ver aqui tem muitas pastas eu vou voltar vou entrar no vídeo dois cliques e vou criar uma pasta. Para criar uma pasta, eu digo aqui no lugar positivo. Clique aqui, Dreamforce, e depois, eu tenho a chance de poder dar nome, renomear. Eu vou tirar o contato, space. Eu vou escrever, mais Documents. Audio My Documents. Bom, já criei o My Documents está aqui. Então, eu vou entrar, vou criar três pastas, três arquivos. Audio eu vou de novo, clicar aqui no íon e vou dar o nome de Audio música música música música músicas eu vou criar mais outro arquivo vou criar mais outro acontece que a primeira pasta já tem nome logo quando criei a segunda e a terceira parte ainda não tem nome então depende do que você pode clicar em uma esperar e a segunda vez clicar de novo e vai aparecer aqui ou você clica botão direito em ele e aparece a opção de vou tirar esse e vou escrever filmes Depois de escrever filmes, clica fora. E falta mais essa aqui. Eu vou clicar uma vez e esperar um pouco. a Segunda vez. Eu observou que tem que ser aqui por baixo, não aqui. Se nós clicarmos, se eu clicar aqui uma vez, esperar um pouco, outra vez não vai acontecer. Então, venha por baixo uma vez. Já que já tinha clicado uma vez antes. Então, Vou tirar e escrever séries. Ok. Quero falar um pouco sobre hierarquia de diretórios ou pastas. Eu vou vir aqui no VSPC e onde estou a criar aquelas pastas é aqui dentro do vídeo. Vou dar um o meu e tem My tenho mais documentos, vou entrar nele, eu tenho uma, duas, três, aqui eu vou entrar no clientes, vou criar três arquivos, clico aqui, aliás são partes. Vou chamar Cartoon, Cartoons, a segunda, vou chamar de Action, Chons. e a terceira, vou, Stories, vou dar o nome de Story, são realmente os o Nigerianos, jungle. Stories stories os nigerianos é que fazem esse tipo de filmes é? então dentro de filmes eu clico em action, cartoons, stories eu é de voltar dentro de música vou escrever vou criar mais três pastas vou escrever o nome de Drake. Posso criar mais uma outra pasta, aqui, escrever trigo, conferir Pronto, agora já jungle. tenho três diretórios listados. Onde estão os meus diretórios? Estão na parte de música. Já vou voltar, estão aqui. Audio jungle e séries eu vou entrar vou chamar as opções e vou criar série de big big bang Audio uhum, a teoria vou criar mais outra pasta só so, nessa vou criar o prison Break. Ah, o maluco Se eu quiser, posso continuar a criar o diretor para outras pastas e continuar com a hierarquia. Então, onde está? Qual é a hierarquia? É Estou na pasta de vídeo e vou entrar. Na pasta de vídeo criei My Document, vou entrar. Tenho filmes. Músicas, séries, nos filmes. Jungle. Eu vou entrar, criei o Actions, Cartoons, Stories. Vou voltar, músicas. Eu criei Chris Brown, Audio Jungle. Drake, Tribu da Periferia. Se eu quisesse, poderia aumentar mais o. Uh, o Zone. Audio Jungle. Copa Ok Ozuna Pronto Eu vou voltar Dentro de pasta de seres Eu criei vou entrar. Eu criei Big Bang Mentalista Maluco no pedaço Eu posso acrescentar mais Na casa Como nós navegamos entre pastas ou entre diretórios? Primeiro, Line, VSBC, entra no diretório ou na partição. No caso, eu é fiz aqui no LineDoc, é filmes, tenho mesas, músicas séries, tenho isso, então, tá nice gente, era só isso, essa aula de hoje, Eu espero que tenham gostado, e deixe o vosso like ao sair.